Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda E hoje eu quero apresentar para vocês os cartões do Itaú Personalité Agora sim eu estou com a coleção completa do Itaú Personalité Eu quero mostrar para vocês os novos cartões e os antigos cartões, como que ficaram e também o The One Aqui no meio é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Vamos lá então conhecer os cartões do Itaú Personalité. Chegou chegando aqui a coleção completa do Itaú Personalité. Vamos primeiro mostrar como que eram os cartões e depois como que ficou os cartões. O Tudo Azul, no caso o azul é Infinity, né? o cartão azul Infinity, ele ficou assim. Este era o modelo né? do azul Infinity. Você observa que o azul está aqui, não tinha nenhum símbolo falando que era Itaú, mas atrás do cartão, uma poluição total do cartão aqui. Né? Já no cartão novo, ele ficou mais clean atrás, atrás tem aqui, tem apenas o seu nome, o código do cartão, a validade, o código de segurança, e na frente ele ganhou o espaço do símbolo do Itaú, no caso, esse símbolo azul e branco. Então, esse é o novo, esse é o antigo cartão. Certo? Já o cartão Visa Infinity, ele tem uma mudança radical aqui com o Itaú. Então, o novo, esse aqui é o antigo Visa Infinity que a gente achou lindo nessa né, versão. E essa versão lindíssimo também. No entanto, eu gostaria que fosse também na horizontal, como era o Visa Infinity anterior. Mas esse modelo do preto, esse símbolo prateado do Itaú ficou lindo demais. Essa, esse traço que mostra além dos horizontes, né? E o Personalité prateado ficou lindíssimo também, eu achei maravilhoso o cartão. No entanto, eu prefiro na horizontal do que na vertical. Então, este é o novo e este é o antigo. Tá? Então, eu vou colocando os antigos e os novos. Né? Este era o cartão de débito que eu tinha do Itaú Personal E depois eu solicitei o Mastercard Black Múltiplo Débito e Crédito, mas esse que eu tinha só débito também. É um dos primeiros cartões que eu tinha do Itaú, quando eu abri conta com o Itaú. Esse é o modelo antigo, que não tem mais também. Esse é o Mastercard Black Puro Personalité, com pontos. O, sem, o cashback eu não tenho, o meu é com pontos. E ele se transformou neste modelo aqui, que é o Mastercard Black Personalité novo, prateado também. Nesse símbolo novo do Itaú, na vertical, eu também prefiro na horizontal. Mas foi assim que chegou o cartão e é assim que ele é o novo cartão Itaú Mastercard Black com pontos, com cashback e também sem pontos. Já o Latam Visa Infinity não houve a mudança ainda no símbolo, esse é o modelo antigo. E este é o modelo novo do cartão Visa Infinity Personalité Latam Pass. Ele vem agora com um alto relevo, ficou muito bonito, eu gostei desse conceito. E você observa que o cartão praticamente é idêntico à versão anterior. A versão anterior ela é clean, não tem alto relevo. A versão nova tem o alto relevo. Você observa que a gramatura e a espessura do cartão é a mesma também. O símbolo Latam PES Visa não mudou nada. No entanto, o nome ficou agora com o alto relevo, o código em alto relevo. E atrás do cartão o código de segurança e a validade do cartão diminuiu o tamanho também. Diferente desse daqui que tem mais poluição e esse mais clean. Logo aqui atrás ele mostra Itaú é, Card e Banco 24 Horas Plus, exatamente como aqui. Mas ele muda, no caso, a, a, o tamanho da validade do cartão. Code de segurança também aqui neste cartão aqui, esse é o novo. E esse daqui é o antigo, tá? Aí chegaram, né, esse daqui é um, é um antigo também, o Signet, eu não pedi o um novo que tá cancelado. então só quis mostrar para vocês que esse aqui é o Signet antigo também. Então, vem para cá o antigo Signet cancelado. Esse é o Mastercard Black Pão de Açúcar, ele não tinha uma versão anterior. A versão anterior é Platinum, mas se mantém Platinum. Esse é o Mastercard Black do Pão de Açúcar verde na lateral. Bonito cartão, mas eu prefiro também na horizontal. E este é o cartão The One, é o cartão feito de metal Personalité. Ele vem escrito The One na frente com Mastercard Black. Personalité não houve a mudança ainda no símbolo, também vai mudar, logicamente, para a versão prateado, e logo atrás do cartão vem o código de segurança, código de cartão, validade, apenas isso, e o nome IUP, atrás, do programa do Itaú, este é o cartão The One, Tá aí para vocês todos os cartões do Personalité que eu tenho aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Leandro, como que funciona então esses cartões que você usa, né? É, vamos lá, vamos traçar aqui com vocês, é, para que vocês entendam, referente a esses cartões que eu tenho cancelado também. Esses aqui normais, por enquanto, né? Então, esses são os cartões que eu tenho com o personalité, tá certo? Vamos lá, então. O TudoAzul não tem como falar para vocês que é o meu cartão predileto de todos que eu tenho junto com o Dux e o cartão americano The Platinum Car, né? Então, não tenho o que, que falar para vocês desse, desse tudo azul, bem que para mim é melhor que todos esses aqui. Inclusive, é, se tiver que cancelar todos esses cartões, eu cancelo todos esses quatro, mas o tudo azul eu seguro. O The One ele é um cartão é, feito de metal, mas os pontos do cartão é inferior aos cartões que eu tenho. O Dunks, é, o próprio Tudo Azul, que tem é uma pontuação boa né, de 5,25 internacional e 4,5 nacional e que me dá a possibilidade de ganhar passagem aérea grátis, me dá aí a possibilidade de, de áreas de veículo grátis, sala VIP grátis. Né? Então, eu vejo o custo-benefício desse cartão muito, muito top, muito bom demais para mim. Né? Então, o Tudo azul eu não troco ele por nenhum desses do Itaú. Tá? O The One é uma conquista que você tem baseado aquele desejo de ter o cartão superior do banco. Né? O Latam enfim eu iria cancelar vocês lembram que eu falei que eu iria cancelar esse cartão porque para mim tem que ganhar 9 mil pontos por ano não dá status de upgrade a Platinum e tal você tem que viajar com a Latam o máximo que puder então é difícil, a Latam não é fácil né? comprar o um plano é no máximo o plano Gold né? o Gold Plus é por, por pontuação que você ganha do cartão então não é fácil dar o upgrade a Latam sem estar voando com a Latam eu iria cancelar, já já eu explico porque eu não cancelei o Visa Infinity Personality puro esse daqui também eu iria cancelar, porque a pontuação não é tão legal. Dois pontos por dólar gasto e três internacionais. Dois acessos ao Dragon Pass. Eu tenho cartões que são ilimitados ao Dragon Pass, ao Lounge Key ao Priority Pass. E também as salas Centurion e salas Virginia e outras salas parceiras do America Express. É, o Mastercard Black Personalité, também dois acessos ao Lounge Key, pontuação dois pontos e três pontos internacionais. Dois acessos ao Lounge key, eu tenho acesso limitado no Lounge Key, ou seja, são cartões que para o meu perfil não atende devido eu ter cartões superiores. Né? É... E por que, que eu não cancelei esses três cartões aqui, o Latam, o Visenfin de e o Black? Porque o Itaú, naquele momento que eu estaria cancelando, abre a possibilidade do programa Personal mais vantagens. E aí o que aconteceu? Quando transformou Mais Vantagem, eu entrei de cara no nível 2. E o nível 2, ele isenta o pacote de tarifa do Personal e isenta a anuidade desses três cartões. Então, como eu tenho um limite flex desses três cartões e o cartão o banco não me cobra a anuidade dos três cartões, então eu achei fantástico não pagar a anuidade e também não pagar a tarifa bancária. Então isso me deixou com mais força em manter os três cartões que o Latam não é fácil de conseguir, né? ele só é autorizado pelo sistema do banco, o gerente não tem autonomia de pedir esse cartão mais, então fica mais difícil ainda. Esses dois, além de isentar pelo Mais Vantagens e o Personal IT, você pode isentar por gastos mensais, então 10 mil isenta o Black e o Infinity fatura mensal, e o Latam isenta com 10, 50% e 20 mil isenta 100% anuidade. Tá? E já no personality, esses três cartões, não paga anuidade no, no Mais Vantagens, tá? Nível 2, 3, 4 e 5. Tá? Já o The One, ele tem anuidade, mas vocês viram que eu falei aqui na live que o Clóvis conseguiu a isenção de 90% da anuidade e essa é a nossa meta. No entanto, é, sendo claro com vocês, eu não tenho interesse em pagar anuidade no The One. E como eu não consigo é, ficar no nível 5 no The One, porque tem que ter investimentos... Robustos com o Itaú, é, é difícil você manter o cartão como esse, 4 mil reais de anuidade. Então, também será cancelado, com certeza, o The One. E o TudoAzul Azul ficará. Então, a minha, o meu prospecto com o Itaú seria manter esses quatro cartões aqui. E esses foram, e esse ainda é, né? mas será o, a minha coleção com o Itaú. Ou seja, eu tenho o cartão, aqui eu não quis mostrar, mas eu tenho o cartão plástico do Itaú, Master e Visa, eu tenho os cartões do Pão de Açúcar, Gold, Platinum e Black, né? O Débito, o Visa, Master, Signature, né? É, Uniclass Signature também, Uniclass Visa Infinity, né? Então eu tenho também para a nossa coleção dos cartões aqui do Itaú pelo nosso canal, tá? Então só para que vocês entendam o ciclo dos cartões comigo aqui com o Itaú Personalité, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então vamos para os abraços, então. Rodrigo Santos, um grande abraço. Vinícius Godoy, um grande abraço. Maria Cristina, um grande abraço. Márcia Tereza, um grande abraço. Sandra Rocha, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.